Vamos falar de educação agora? Como impor limites aos filhos? É uma dificuldade para os pais que de repente vêm os filhos responder, não obedecer. Questionar além da conta. E eu li numa reportagem que diz o seguinte: que impor limites é ensinar a viver e que a criança cresce segura e feliz. Vamos conversar sobre isso agora com o especialista entre pais e filhos, Leonardo Veloso. E você também pode participar dessa conversa pelo nosso WhatsApp, que é o 99897000. Leonardo, bom dia. Bom dia, mãe. Tudo Obrigado, bem? tudo bem, obrigada por ter vindo, viu? É um prazer estar aqui. Eu gostei muito do que disse essa pesquisa, que impor limites é ensinar a viver e a criança. Cresce segura e feliz. É isso mesmo? Sim. Os limites para a criança é, é fundamental. O limite cria rotina, cria segurança, porque ela sabe até onde que ela pode ir, até onde que ela não pode ir. A questão que eu sempre falo com os pais é de impor. A gente nunca gosta de imp... que seja imposto nada. Exato. Né? E quer dizer, o que, que você quer com o limite, muitas vezes? Você quer passar algo, quer passar um aprendizado. Você mesmo disse, a gente quer educar os filhos. E quando a gente impõe o aprendizado que gera, é. quando a gente está impondo alguma coisa, a gente está falando de medo, de ameaça. De proibição. Restrição. Exato. Né? E isso muitas vezes como é feito, Mônica? A imposição é no grito, é na cara brava. Né? E como é... você nem percebe o que está sendo falado. Quando alguém te grita com você, por exemplo, a sua reação é de defesa. Então você não... Você, ali não está tendo o aprendizado necessário, como você falou, de educar o filho com o limite. Uhum. Né? Quer dizer, a gente começa a mudar isso daí, ao invés de impor, vamos colocar limites? Na hora que você pensa em colocar limites, você pensa o quê? No diálogo, na conversa. No afeto também, não no é? No carinho, na conexão com a criança. Uhum. É algo anterior àquele momento, que a imposição de limites, muitas vezes, ou até a desobediência, igual os pais gostam de falar, é. É, vai... Gera o quê? O grito, aí vem a birra, aí vem o castigo. Na sequência, Mônica. Vem um desgaste muito grande para essa relação tão bonita, que é pai, mãe e filho. É, isso acontece né? ali na hora. Eu tava, pode te dar um exemplo: uhum. eu tava no cartório e tinha uma mãe, a, a, a filha tava indo pra rua e ela. Ali, menina, não vai pra aí e tal. Aí chamava ela, ela não tava gritando, mas estava já brava, alterada. alterada. Aí virava pro, pro guarda, ó, oh, a polícia vai te pegar e vai te levar, hein? Vem cá e tal. E pegando é o resultado? A menina deu birra, e daqui a pouco ela pegou a menina e falou assim: Eu vou te colocar de castigo. Colocou a menina de castigo. Não resolveu, né, Digamos o que assim O que ela queria? É isso que eu falo com os papais. O que, é que vocês querem? Qual é o comportamento que você queria passar para aquela criança? O perigo da rua perigo de estar ali sozinha, é o perigo que a rua oferece, hora nenhuma ela falou isso para a criança. Não deixou claro, né? Para a criança pudesse perceber e tomar uma decisão e para que ela pudesse aprender com isso e a gente faz isso no dia a dia com os nossos filhos. Léo, foi interessante isso que você trouxe, assim, a criança não entendeu, mas a criança ela entende a partir de quando esse limite, olha, não vá para a rua sozinha, você pode ser atropelada, não faça isso, não faça aquilo, a partir de quando a criança entende o que é o limite? Única criança, a partir ali já dos dois, três anos, ela já entende bem essa linguagem. E eles também eles vão muito do nosso inconsciente nesse, nesse período. Então. A linguagem ela é muito natural, então se você está ali passando segurança, tranquilidade, explicando, talvez no racional ela não vai entender toda a questão, mas ela percebe que, poxa, aqui a mamãe está me falando alguma coisa, o papai está me falando alguma coisa que é importante para mim, que eu preciso perceber isso daqui. E os pais, os pais geralmente eles não fazem isso, mas eles podem perguntar para os filhos, o que, que a mamãe te falou depois que você coloca um limite? Porque é sempre assim, não pode fazer isso e pronto, já te falei, entendeu? Lógico, mas você, explica o limite E a criança vai entender, ela vai assimilar? Pergunta para ela, na hora você pode perguntar para ela assim, O que, que a mamãe te falou? As respostas são fantásticas Muitas vezes vai vir alguma coisa que a mamãe nem... E o papai nem, nem pensava pensaram. Fala, nossa, ela entendeu isso Que é diferente, é outro ser humano a gente está falando de mais respeito na relação, uhum. de viver uma outra experiência, que não e, é a minha. E mais respeito mesmo com, é, me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou mãe, então é complicado. Mas assim, com uma, uma autoridade, não é? Uma autoridade leve, vamos Sim. dizer assim. Mas hoje, Mônica, eu vejo muito isso, por exemplo, a gente evoluiu numa questão, por exemplo, profissional, dentro das empresas. Né? Hoje a gente fala do líder influente, Exato. que é o líder que influencia, que ele faz ali, ele, não é pelo que ele mandou. Ele está ali determinando alguma coisa porque gera inspiração. Né? São grandes empresas hoje que estão, as maiores, são inspiradoras. É a mesma coisa com o papai, com a mamãe, nesse processo evolutivo a gente vai aprendendo cada dia mais. É deixar esses padrões que nós pegamos, que foram válidos, né? Cada um faz o que tem de melhor com o que tem de melhor naquele momento. Então, Exato. assim, mas a gente não busca isso como pai, como mãe. Posso aprender mais? Eu posso fazer mais? Eu posso fazer aquilo que é meu, a essência, sabe, aquilo que eu quero e passar isso para meu filho? Porque com aquele padrão eu não consigo. Eu tenho aqui a Marielle da Bélgica, assistindo Olha, a gente lá legal. da Bélgica. Um beijo, <risos> deve estar tá nevando muito por aí, né Marielle? Obrigada pela audiência. Ela disse que criar filhos tinha que, ter com manual, tinha que vir com o manual de instruções. O mais novo dela tem seis anos e não para, não obedece... Legal, Emanuele? é Manuelle? deixa me ver aqui na... Marielle. Marielle, Marielle, Marielle. É legal, obrigado. Isso. Essa questão do manual, Mariela, eu até brinco muito com os pais e falo, não tem certo e errado na relação com o filho, tem resultado. E quando você começa a ver resultado, você começa a descobrir como que você vai fazer isso. Então a questão do manual seria meio que padronizar essa relação. E o que eu busco, na verdade, com os pais é justamente despertar essa essência deles. Porque esse padrão, esse padrão já existe, Mônica, é o padrão que nós aprendemos com os nossos pais, uhum. que veio de uma sociedade que nem era nossa, que vivia uma outra época. E eu entendo essa questão do medo, da ameaça que a gente falou agora há pouco. Foi uma sociedade que viveu isso, sabe? Nossos pais viveram numa época que tinha ameaças, tinha ditadura, tinha é, é, uma... Uma, a, a economia era uma coisa que ninguém entendia, vivia uma inconsistência muito grande. Quer dizer, existia um medo ali. Hoje a gente vive uma outra época. A gente não pode ficar repetindo esses padrões do respeito pelo medo. Uhum. Eu li também de uma reportagem, Léo, que ensinar a criança a lidar com a frustração também é um caminho para impor limites, não é? Porque às vezes os pais trabalham tanto e não tem coragem é, de dizer não. Né? Exato. E aí fica complicado. Então, ensinar a criança a lidar com a frustração é criar essa criança para o um mundo segura e feliz? Sim. A gente, essa questão emocional tem que ser trabalhada com a criança o tempo inteiro. A gente tem esse papel. Hoje a gente tem esse papel de desenvolvê-los de forma emocional. Eu brinco muito isso, que a gente tem que criar adultos emocionalmente saudáveis. Isso é um papel nosso, uma responsabilidade nossa como pais. Quando a gente está nesse momento, nos limites que a gente estava falando, colocar limite... Eu tenho três formas de fazer isso, vamos dizer, uhum. na comunicação. Eu posso de uma forma agressiva, que foi essa que a gente mostrou, de uma forma passiva, que muitas vezes é essa. O pai chega em casa cansado, com culpa, porque já ficou muito tempo fora. Oh, né? E, poxa, eu vou brigar com ele ou eu vou é, pegar esse tênis que está jogado no meio da sala e vou guardar? Aí o pai muitas vezes pega, ou a mãe guarda o tênis e ainda sai falando, olha, vou guardar seu tênis, mas a próxima vez é você... E fala, fala isso durante 5, 6, 7 anos, até que o filho chega na adolescência. Ele não vai guardar um vai guardar e vai tomar outras mulheres. atitudes porque ele não aprendeu com isso. E uma delas é a frustração, com certeza. Uhum. E aí é a famosa culpa da adolescência. Uhum. Essa independência, dar esse norte da independência é importante desde cedo. Isso que você falou, né? Do adolescente saber que ele também tem responsabilidade dentro de casa. Sim. Deixar seu armário organizado, de, de arrumar sua cama, não é? E, e Isso, a gente pode fazer isso, os pais podem fazer isso, dando poder de escolha. Quer dizer, limitado. Lógico que limitado, mas é isso ou aquilo? Você quer deixar o seu tênis aqui jogado, você vai guardá-lo e saber sempre onde ele está, na hora que você quiser pegar, na hora que você for brincar com seu amiguinho, é passar o comportamento. Qual que é o comportamento que o pai quer é ali, que ele seja organizado, que a casa fique limpa? Eu não sei, é o comportamento de cada um. Mas no meu caso, por exemplo, com o Miguel nessa situação, era organização. Porque para mim, organização gera facilidade. Eu falo, isso é algo que eu preciso passar para ele para a vida dele, isso é o que eu faço com que ele amadureça. Uhum, entenda, né? É. E ele entende, com Nossa, certeza, ele, né? Quando ele guarda, amor, quando ele chega em casa e guarda, tira o tênis e guarda, é um prazer, é uma alegria que não tem lógica. Você eu não... imagino. É, é um desafio, igual a gente estava falando, mas o retorno, como todo e qualquer desafio, é... é emocionante, né? Imagina? É emocionante. É emocionante. A Cátia é de Uberlândia. Bom dia, Mônica. Dizer não aos gritos sem explicações é muito cômodo. Não educa, só piora a situação. E aí ela trouxe uma frase que eu gostaria que você Discutisse. Educar requer tempo e dedicação. Sim. A gente acabou de falar isso. Obrigado, Cátia. É. A gente acabou de falar isso. Porque o pai chega em casa muitas vezes cansado e com culpado, porque não tem tempo ali para conversar com o filho, e prefere ter um momento de lazer, alguma coisa assim. Então, ou ele vai ser agressivo, igual a gente falou agora há pouco, fazendo uma linguagem mais dura, ou ele vai ser permissivo, deixando aquilo acontecer, para ter esse momento com eles. Uhum. Enquanto ali, ele no papel de pai ele tem que educar, uhum. ele tem que tirar um tempo realmente, muitas é. vezes para você passar esse comportamento, você vai ter que contar uma história, associar com algo que a criança entende, é realmente, é muito mais complicado, a gente falou de padrões, é muito mais fácil repetir os padrões, uhum. ele já vem até com as desculpas. É, mas quando você se propõe a isso, aí é emocionante, como você disse, que o Miguel guardou o tênis. É emocionante. Você muda, você é. muda. E, e quando a gente fala isso, Mônica, você não está só mudando a vida do seu filho, você está mudando a sua, a sua também. Né? E uma geração inteira, uhum. você está quebrando, quebrando muitas vezes paradigmas familiares. Você imagina seu filho, como vai criar o seu neto depois, com esse tipo de educação, é e que você quebrou ali. Isso é um dos fatores que mais me motivou. Fala, poxa, era mais fácil eu continuar repetindo, igual a Kátia falou. Mas, poxa, e o prazer que isso gera? Quando você vê um defeito seu no seu filho. Você fala, não, não dá, não dá é. para eu continuar repetindo isso. É muito bom quando a gente quebra e muda é. padrão. Só para a gente poder encerrar, essa conversa é tão boa, né? A gente boa Eu sei que você tem que viajar. Mas, por exemplo, e na frente das pessoas, como é que eu trato quando o meu filho desobedece, faz uma gracinha, faz uma birra? Como é que eu vou impor esse limite na frente dos outros? Mônica, eu sempre eu digo que que também é essa hora, mas essa hora nunca é a hora que você que ele vai conectar com o comportamento, que ele vai ah, conectar ali. Tá. Você precisa até, às vezes, ser um pouco mais duro, mas sempre trazendo a criança para o momento de então, realmente, abaixar, conversar com ela, vem cá, vamos para outro lugar. É a mesma coisa com a gente. Você está no trabalho, de repente fez alguma coisa errada, você é chamado num canto para ter uma conversa. Porque na frente de todo mundo, você nem ouve as palavras que estão sendo ditas. É assim na comunicação. Uma comunicação com carinho e que é. vai ter um resultado muito bom, né? Vai ter. O resultado é fantástico. assim. Na hora que a gente muda, como tudo na vida, a gente experimenta isso. O que a gente faz, faz com dificuldade, faz com luta, faz com trabalho, o resultado é outro e vale a pena. Com os filhos, então, nem tem nada tão fala, gostoso. Né? É.